Então galerinha cheguei pra falar que neste começo do vídeo, infelizmente foi, foi uma fatalidade, o vídeo morreu, entendeu? Ele simplesmente morreu. Você tá entendendo? Ele morreu. É muito triste que ele tenha morrido, velho, mas aí pode ficar com os highlights. Simplesmente eu fiquei sem um áudio, velho. Do vídeo e tipo, não tem como sincronizar o microfone com o áudio do. sem vídeo, né? Então eu. Eu tive que fazer esse negócio, não ficou muito bom, mas eu acho que vai superar a necessidade, que é de ter vídeo, ter vídeo, ter de vídeo, depois da volta de oito meses depois, muito difícil superar essa, essa volta, eu queria que vocês ficassem com esse vídeo, finalzinho não sei se ficou bom, véio. eu sou inexperiente nessa área de coisa musical, pra botar em vídeo, highlight, falou.